Bom dia, centelha divina. Que felicidade ter você aqui. Hoje é o nosso último dia de decreto de Arcanjo Miguel. De cura, proteção e limpeza profunda. Melhorando a sua vida em vários sentidos. Lembrando que este decreto deve ser realizado por 21 dias consecutivos. Visualize Arcanjo Miguel à sua frente, te abençoando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 Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Kodosh, Kodosh, Kodosh, Adonai, Sambayot. Namastê.